Se você está assistindo esse vídeo, é possível que já seja madrugada. Eu não sei o que te mantém acordado hoje. Talvez a sua mente esteja repetindo os piores momentos do seu dia. Quem sabe você esteja preocupado com relacionamentos difíceis, com o estresse da vida, independente do que esteja acontecendo. Eu quero que você saiba de duas coisas. A primeira é que você tem um Deus criador que te ama e se importa com você nos pequenos detalhes da sua vida. E a segunda é que se essa afirmação te trouxe ainda mais confusão, perguntas, raiva e até ressentimento, tá tudo bem. A gente quer te colocar em contato com alguém que pode te ajudar, que pode esclarecer o que isso significa pra sua vida e te levar rumo ao único caminho de salvação, Jesus Cristo. Eu sei que tá tarde, mas que tal tirar um tempo e mandar uma mensagem pra gente? A gente realmente gostaria de te ajudar.